Oi! Virando sustentável, São Bento do Sapucaí. Agora, a parte 2 da transição cidade-campo e de agrofloresta, contada pela Juliana Limonta. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Juliana, como a gente viu, tem uma prosa fácil, né? gosta de, de, de falar e de contar as histórias, e histórias boas para serem contadas, e por conta disso eu não editei o vídeo, né, trouxe ele de maneira integral e em duas partes. Eu sou mãe, né? eu sou produtora rural, eu hospedo pessoas em casa, eu desenvolvo cursos, eu me integro com a, a, a, a, a política pública da, da cidade, uhum. porque a gente tem que se movimentar também nesse sentido. Então, 24 horas é, não é tempo suficiente para tantas coisas que tem que ser desenvolvidas, Sim. né? E além disso é o aprendizado. Eu falo que existe todo o custo do aprendizado das coisas, né? E nós estamos é, constantemente, diariamente aprendendo coisas novas, né? O, o, o, a gente conversou muito sobre as mecânicas de plantio, como se planta. Então assim tudo é novo. Ah, se eu planto desse jeito eu vou colher dessa forma em tanto tempo. Ah, apareceu um bichinho novo né? no, no, no, no sistema. Como que eu vou lidar com isso, as formigas. Enfim, a, as vendas, a feira, é, os eventos. Né? Então, assim, é, é um caminho bem está sendo bem desafiante. Desafiador. Dá, né? Dá para dizer que hoje, dois anos que vocês estão por aqui? É, a gente tá dois, em São anos. Bento, três anos. Três anos. É, é, eu moro em São Bento faz dois anos. Sim. Né? Meu marido, durante esse processo de transição, ele esteve trabalhando em São Paulo e viajando para São uhum. Bento todos os finais de semana. Sim. Agora ele tá aqui, 100% do tempo. Então a gente tá. finalizou a transição... Né, agora, finalizou na realidade Agora estamos tá com, começando uma nova fase A família unida E é, com a pretensão Que todos que os recursos venham só daqui Porque tá. o momento Ainda não, tinha, não conseguiu chegar lá é, a gente, Já produz o... A gente já produz Só que ainda todos os recursos Eu não posso dizer assim Estamos completamente sustentados Sim. Também porque a gente tem, tem uma, uma questão de de agora adequação, que ele acabou de estar aqui, né? De estar conosco 100% do tempo. Ele veio já faz, faz um mês. Uhum. Então, é, agora a gente está começando a entender o quanto realmente a gente precisa para viver aqui, né? O quanto a gente é, é, precisa para desenvolver os nossos planos, né? É, executar os nossos planos, então isso ainda é um processo de transição que não termina, está né? sempre em acontecimento. Tá, eu peguei uns fragmentos da, da exposição que você fez junto com, com outro rapaz, Wilder, Wild. Wild. Isso. e você falou um pouco de plantio de frutas vermelhas, de amore e framboesa, Sim. Né? e num, num esquema mais sombreado, utilizando ela para agrofloresta. E, e eu tenho interesse um pouco nisso também, porque pode ser uma possibilidade de geração de renda para quem queira fazer agrofloresta, porque tem um preço bom de mercado. né mas a, a questão que eu tenho visto, tive na Ipamig, em Maria da Fé, esses dias, e o pessoal lá tem muito isso de frutas vermelhas, mas não soube me dizer, não, eles não têm experimentos ainda sendo feitos né, com ela sombreada, apesar de a origem dela ser dos bosques europeus. Né? Então, queria que você contasse um pouquinho, já está colhendo o framboesa ou a Está é, produzindo isso num sistema mais sombreado de agrofloresta? Como é que você está vendo isso? Se está sentindo diferença na qualidade dessa amora ou dessa framboesa? Conta um pouquinho. Bom, é, eu planto amora, é, framboesa, em sistema consorciado, como você falou. Então, eu desenvolvi uma linha de amora, né, um, uma linha de amora, é, a, a outra linha eu desenvolvi é, são, é um plantio de, de plantas de serviço, então banana, eucalipto, ostrapeia, plantas de adubação para manter o solo coberto nesse sistema agroflorestal e numa outra linha que eram as linhas de árvore. Então nessas linhas de árvore eu tenho jabuticaba, cedro, é, pitanga, é, cereja do Rio Grande, araçá, cambuci é, enfim e assim é, eu fui desenvolvendo esse sistema o foco desse sistema é realmente frutas vermelhas e é, ele tem hoje é, um ano e meio tá como que ele tá é, hoje já é um sistema bem sombreado bem sombreado pelos eucaliptos e pelas bananas uhum. as a, mudas de árvores frutíferas e de madeira tão a um metro, um metro e meio, chegando a um metro e meio do chão. Então elas ainda são mudas pequenas. É, eu produzi, foi o primeiro ano de produção. Né? Eu produzi amora, colhi amora, vendi amora fresca na, na, na feira, vendi amora congelada. Tive uma produção legal de amora. A framboesa ela não me deu uma produção muito é, substancial. Uhum. Eu colhi mais para geleia do que para venda, mesmo, pela quantidade. Mas também tem em vista que hoje eu tenho, entre amor e framboesa, o que eu plantei lá, foram 120 pés dos, entre os dois. Então, eu tenho menos amor. Mas o que, que eu vejo? É um sistema que funciona bem em sombra. Eu achei um, um cultivar que, que funciona bem em sombra. É... Que cultivar Porém, você está trabalhando lá? Estou com tupi. Com tupi? É, com tupi da Amora e da framboesa eu tinha Gold, que é uma framboesa específica, e a outra é uma framboesa comum vermelha, uhum. né? Que a gente acha mais, mais fácil. E elas produziram, eu, eu acredito que produziram bem. Mas o sistema precisa de manejo constante. Você não pode deixar esse sistema muito sombreado. Tá. Quando esse sistema fica muito sombreado, o que, o que já aconteceu? Reduz a produção. A florada ela não se dá tão bonita, né? então reduz a produção. É, as formigas cortam a, a amora. É muito interessante isso, porque a, a a formiga, ela trabalha em favor uhum. dos, dos sistemas, assim. se ela vê que uma planta está competindo com a outra, ela, alguma ela vai tirar do sistema, competindo, que eu falo, pelo pelo luz ou alguma coisa. Então, o que, que acontece? A formiga vai e corta a mora. Eu tinha gliricídia em cima da mora, que foi usei gliricídia para fazer o, o, os morões, né, para uhum. tutorar a mora. E tinha também mamona que eu tinha plantado no meio da mora só para cortar para biomassa. Às vezes a mamona ela cresce muito rápido, uhum. então ela ela abafava a mora, né? Ela sombreava a mora. E ao invés da formiga cortar a mamona, ela ia lá e cortava a mora. Sim. E isso se dá é, por, por falta de manejo. Então você nunca pode deixar um sistema desse sem manejo, né? É, eu acho que eu vou, vou dar continuidade no sítio, a minha intenção é ampliar esse tipo de plantio. Uhum. É, é, também é, é, é, vou fazer outras, outros tipos de, de planejamento de plantio para testar mas vou manter, sim, o amor em sombra, ela vai bem. Legal. Juliana, alguma coisa a mais que você queira contar lá do frescor ou da tua experiência, ou algum toque para o pessoal que, eventualmente, esteja vendo a gente aqui? Bom, eu acho que a gente tem que buscar na vida algo que faça sentido para para nossa o nosso coração, para nossa existência, né? então eu e o meu marido a gente criou o Frescor é, para dar um sentido um pouco mais amplo para nossa passagem aqui na Terra. Né? Então, hoje o Frescor está disponível para receber as pessoas, para que seja um espaço de aprendizagem, de troca de conhecimento. Então eu convido vocês a conhecerem né, o Frescor nas redes sociais, no Facebook é barra Frescor da Mantiqueira, no Instagram é arroba frescor da mantiqueira, a gente tem um site também que é o www.frescordamantiqueira.com.br da E a gente está à disposição. A gente recebe as pessoas, temos hospedagens lá, que foram construídas várias, com várias técnicas de bioconstrução. Vocês hoje, estão no AirBnB também, né? A gente está no AirBnB também, Sim. então hoje a gente tem uma casa que foi feita a reforma dela, fazendo técnicas de bioconstrução, reboco ecológico, pintura ecológica, enfim... É, reutilização de materiais na decoração, no, enfim. E a gente tem também um container que a gente levou né, como uma técnica de construção sustentável também, que é o reuso de materiais. E a gente tem um trailer lá para o pessoal curtir ganhar uma experiência mais de acampamento. Então, estamos aí abertos a receber as pessoas e também desenvolvendo uma agenda de cursos que sempre, quando tem, estão divulgados e disponíveis nesses canais que eu falei aí para você. Legal, muito agradecido pela gentileza aí da, das falas. O né? pessoal que tiver interesse, acessa os vídeos. Os links vão estar lá na descrição. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigado. Eu sou o Evandro Sanguineto, se tiverem curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos e pensa na possibilidade aí na tua casa, o teu trabalho, as tuas pesquisas, devem ser interessantes ou deve ter gente interessante por aí, que você possa começar a fazer uns vídeos para a gente começar a trocar. Quem sabe a gente vai construindo uma comunidade é, ensinante e aprendente. Essas trocas podem ser muito legais e muito gratificantes. Pensa a respeito e começa a produzir teus vídeos também. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.